Fala player, beleza? Aqui é o Will e hoje a gente vai fazer uma trollagem com o Leonardo. Na realidade, o que acontece? Um, eu comprei o PS5 na pré-venda, então eu acredito que vocês que estão acompanhando o canal sabem disso. E um, qual que é a ideia aqui? É fazer uma surpresa para o Leonardo. Ele sabe o que eu comprei ali na pré-venda, porém ele não sabe na realidade quando que vai chegar. É, como assim como aconteceu nos Estados Unidos, né, muitas vendas foram canceladas, então a ideia aqui é a gente seguir o seguinte plano. Eu vou falar para ele que assim que tiver confirmada a entrega, né, assim que tiver caminho, tiver confirmada a entrega, eu vou falar para ele o seguinte, que ah, foram canceladas ah, as entregas, ele virou estoque, esse tipo de coisa, assim como aconteceu lá fora nos Estados Unidos, e eu vou falar, aí o que acontece? Como eu moro em apartamento, eles vão avisar que chegou. Então eu vou ter que ser muito ligeiro de fazer o seguinte: né? eu vou na portaria, assim que chegou, só que eu não vou subir com o console. Eu vou deixar o console no carro, vou dar um tempo. E daí eu vou conversar com a minha esposa e vou preparar o terreno aqui para fazer é, essa surpresa para ele. A gente vai ver como que vai ser esse react, como vai ser essa reação dele aí com a surpresa, que ele está muito ansioso, muito ansioso mesmo. Imagina, se eu tô, imagine ele. Então, a ideia é a gente fazer esse react aqui, né? De como que vai ser a surpresa ali para ele com o PS5. É, e depois a gente vai fazer um box, fazer todos os testes aí que a gente já vem é, se programando para fazer, beleza? Então, acompanha aí as cenas dos próximos capítulos. Que assim que eu estiver descendo também, eu vou gravar um videozinho para mostrar para vocês. E depois se preparar todo o terreno aqui, como que vai ser isso aí, beleza? Então, acompanha aí. Então galera, enquanto eu tava fazendo o último vídeo aqui, o telefone tocou, o interfone tocou. E quem atendeu? O Leonardo, minha esposa estava no banheiro, eu tava aqui na sacada. E o que aconteceu? É... O porteiro falou que ainda era da Amazon, velho. Meu filho sabe que eu comprei na Amazon. Caraca, então o que acontece? É, eu acho que não é, ainda não é o console, eu acho que é o jogo do Spider-Man, que tá sendo entregue separado, que eu também comprei no mesmo dia. Eu acabei de verificar aqui E o Playstation vai ser entregue hoje Então, o que, que eu vou fazer? Como ele já sabe que é da Amazon Eu vou falar pra ele que Eu vou falar pra ele que É o jogo mesmo do Playstation 5 Até pra gerar uma expectativa até maior nele Que vai gerar uma expectativa maior E daí eu vou falar que a, que a entrega do Playstation foi cancelada E... Porque assim que receber, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer, vou colocar o console no carro. Vou colocar o console no carro e vou falar que a entrega foi cancelada. E aí eu vou preparar todo o terreno ali pra mostrar pra ele, né? Preparar a surpresa pra ele ali do Playstation 5 e vocês vão acompanhar. Que droga, cara. assim Eu tava aqui gravando o vídeo, aí tocou o interfone e ele abriu aqui a porta da sacada. Fiquei todo... É... Porque chegou alguma coisa da Amazon ali, então... Eu vou lá agora, deve ser o jogo do Playstation 5 Vou mostrar pra ele que é o jogo do Playstation 5 Mas depois eu vou falar pra ele Que a compra, né? Que a entrega do Playstation 5 foi cancelada Inclusive eu tenho um e-mail de uma compra Que eu tentei fazer anteriormente E a Amazon realmente cancelou Vou mostrar esse e-mail pra ele, né? Pra certificar aí a mentira que eu tô contando A trollagem que eu tô falando pra ele E daí, cara, a gente vai Fazer essa trollagem bem bacana E vamos ver como que vai ser a reação dele Vocês vão gostar pra caramba, beleza? Então segure aí eu vou lá pegar o jogo. Então, player, agora eu vou descer aqui e ir lá na portaria para ver o que, que qual que é o jogo, né? Se é o jogo ou se é o console de fato, porque já falaram que vai ser entregue hoje. Então, vamos entrar aqui. Deixa eu apertar aqui o pé vamos lá, vamos ver. Eu acho que o, o que está chegando agora é o jogo do Homem-Aranha. Vamos ver, vamos acompanhar aí. Vamos ver. Tem ninguém aí. Bora lá. Hum, porque disse que vai entregar hoje. Às vezes o, o, o, a atualização do, do status de envio. Não é o mesmo, né? Às vezes o cara entrega antes e a atualização do status no sistema vem depois. Então, vamos ver se é a Amazon, se é o PS5. Ou se é só o jogo do Homem-Aranha. De qualquer forma, eu já peguei a chave do carro aqui. para colocar... Se, se no caso for o console, for no carro. Se for só o jogo, a ideia é dar o jogo para ele hoje. Do Spider-Man. E... E a gente fazendo essa. Depois um box de tudo ali, né? Fazer os testes. Vamos ver o que, que é. Chegando aqui na. Na portaria. Fala, doutor! Beleza? Beleza? Pegou uma encomenda aí? Oito, cinco? Isso? Ah, tá. Legal. Deixa eu assinar aqui. Opa, caneta. Chegou mais alguma coisa? Não, por enquanto só. Só isso? Claro. Tá. Obrigado. Então, player, aqui ó, eu acho, eu acho que é ele mesmo, entendeu, então, aquilo que eu comentei, eu vou, eu vou colocar no carro e vamos ver, deixa eu tomar cuidado aqui, que a caixa é grande, eu vou colocar no carro e vou falar para ele que era só uma correspondência. Que eles, tinham, que eles tinham se enganado. Caraca, cara, uma caixa pesada, peraí. Tive que colocar de lado aqui. Bom dia, bom dia. Caixa minha pesada E aquilo que eu comentei, né? Às vezes a galera fala que vai sair para entregar, mas já entregou. Só que veio numa caixa muito grande, cara. Muito grande. E vamos lá. Vou dar no, no porta-mala aqui. Cara, os caras me entregaram de manhãzinha, velho. Muito bom, ótimo. Vou deixar aqui Vai. a caixa em cima do carro. E vou abrir o porta-mala aqui pra guardar. Abrir a caixa aqui, apesar que não tem tanta iluminação, mas. Ó, vocês conseguem ver aí. É um monstro mesmo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou descer. Eu já vou subir já pra casa, não tem nem.. O que, que eu vou fazer? Eu vou subir pra casa. Vou falar que não chegou nada, que foi um engano. E que depois eu vou organizar aqui, colocar ele dentro de uma sacola Bem escondidinho, vou tirar da caixa porque a caixa chama muita atenção E daí vamos conversar com a minha esposa agora pra gente fazer a surpresa Beleza? Vamos pra parte final aí, ver como que vai ser a reação dele Bora lá Fala player, vamos lá de novo. Então, já deu tudo certo. Já consegui convencer. Falei, né, que ele, que o, o pedido tinha sido cancelado pela Amazon. Ele acreditou ali. Falei para ele, para Laura. E agora eu vou lá no carro e vou pegar. Vou colocar numa sacola, né? Vou tirar da caixa da Amazon. Vou colocar numa sacola. E aí minha esposa tá conversando com eles, dando uma bronca lá, porque eles não estão prestando atenção na aula tal, que não sei o que. ela vai estar tá com a porta do quarto fechada, na hora que eu chamar ela. Na hora que eu chamar ela, deixa eu lá, E na hora que eu chamar ela, já vai... Eu vou colocar o, o console ali em cima da mesa, bonitinho. E vamos ver qual que vai ser a, a reação deles. Agora eu vou pegar o console aqui, ó. A caixinha tá aqui bonitinho, eu tenho algumas sacolas aqui, vou pegar uma sacola, vou preparar tudo, não vou conseguir fazer isso só com uma mão e daqui a pouco eu subo e já coloco um console em cima da mesa, a gente já grava a reação ali, bora Então player, aqui ó, o bonitão tá aqui já, eu só vou fazer ali todo o esquema, preparar agora, tô subindo aqui no elevador e vamos fazer a surpresa ali e ver o que, como vai ser a reação das crianças ali, beleza? Aqui o monstro. Cara, a caixa é grande, hein? Pelo amor de Deus. Bora lá. Eu não preciso chorar, filhote. Olha aqui Olha aqui Olha aqui, Sam okay. Toca tá. aí Eu achei mesmo que eu nem ia vir mais E aí? Agora é fazer um boxe, né? Agora a gente vai fazer um boxe aí Com o lá Ficou super emocionado e é isso aí, né, Léo, agora a gente vai poder é. jogar vários jogos juntos, é. né não? A gente vai fazer o... hein, Léo? Léo, é. o que a gente vai fazer? Fazer um boxe, né, é. hoje? É. E... e aí a gente já vai instalar, vai deixar ele prontinho, fazer prontinho e vamos fazer os testes, né? É a primeira gameplay. É a primeira gameplay, é isso aí, beleza, galera? Muito obrigado por acompanharem aí. Logo, logo a gente volta aqui com o unboxing do Playstation 4, os testes, comparativos e tudo mais. Valeu! E outra coisa, né? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Vem acompanhando o trabalho que vem fazendo aí. Beleza? Fiquem com Deus, valeu e... Fui! Uhul!